Lembrando aqui, galera, que eu tô pegando também as perguntas do Twitter, beleza? Então, se você quiser me seguir lá, é danielleite3, beleza? Então, começando aqui com a pergunta do M. Daniel, você vai continuar com a série do Mundo Alienígenas? Ó oh, galera, assim, por que é que eu parei? É que o meu canal tava passando por uma época aí meio sombria, né? Tava pegando pouca visualização, agora graças a Deus eu tô melhorando, né? As visualizações estão subindo, vocês estão ajudando muito, galera, nessa fase aqui, valeu mesmo de coração, viu galera? E eu acabei voltando, né? A postar um episódio do Mundo Alienígenas, que foi o Mundo Alienígenas do Diamante e do Cromático. Porém, a galera não deu tanto retorno a esse vídeo, entendeu? Então eu não quero que aconteça o mesmo que aconteceu com o All Indians, entendeu? Que mesmo que fosse muito divertido fazer aquela série Não deu retorno A maioria não gostava daquela série, entendeu? Então se não der retorno eu também não vou mais fazer mundos alienígenas Eu vou postar alguns episódios a mais Ou alguns outros episódios de mundos alienígenas Aí eu vou ver o feedback Dependendo do feedback eu continuo ou não, beleza? Pergunta do Gabriel Mendes No Ben 10 Omniverse a gente descobre que o Ben Mil fez seu próprio Omnitrix Se formos seguir uma lógica Você acha que o Ben não devia ter pensado nisso mais cedo? Por exemplo, na vez que ele tenta aprimorar o Omnitrix Pra lutar contra o Vilgax no Ben 10 Alien Force Cara, é porque são situações diferentes, tipo o Ben, com 15 anos, como é que ele ia na hora ali? Porque no mesmo episódio ele descobriu que tem que lutar com o Vilgax Foi o mesmo episódio que ele foi lá e lutou com ele, entendeu? Tem pouco tempo, então nesse pouco tempo, não tinha como ele criar um Omnitrix ali Tipo, o que é que ele tem de alienígena? Ele tem um artrópode, né? Só que mesmo um artrópode sendo muito inteligente, não daria, cara Por falta de recursos e tudo mais, e também por causa que a arrogância do artrópode Às vezes faz com que ele perca o foco nas coisas, então... Eu exijo que me liberte de imediato! você absorve logo ah! Liga, Não daria para ele criar um Omnitrix ali, até porque naquela época os DNAs do Omnitrix ainda eram catalogados lá em Primus, entendeu? Então o Ben ia dar um trabalhão para ele lá conectar com o Primus, lá, como é que ele ia fazer isso sozinho, entendeu? Ele ia ter que pedir ajuda para o E para você ver, mesmo o Asimuth sendo quem ele é, ele demorou seis anos para terminar para fazer o Omnitrix definitivo. Então, porra, ele que venho aperfeiçoando desde que você recebeu o protótipo há seis anos. Então não é tão fácil assim, por causa que o Ben 10.000 foi outra coisa foi confirmado que ele teve que se iluminar também usou as suas transformações mais inteligentes, ou seja, não foi só um alienígena que ele se transformou ele se transformou em vários, né, dos mais inteligentes, então teve todo o caso aí, e também que era mais fácil conseguir os DNAs, por causa que ele já era só usar como base ali o Omnitrix definitivo que os DNAs já estavam catalogados nele mesmo e não em private na corrente códon, então não teria como o Ben naquela situação e a fosse criar um de uma hora para outra, não é tão fácil assim quanto parece, viu galera? Pergunta do Arroz Doce, o Eco Eco Supremo sem clones, poderia vencer o Eco Eco normal, podendo se clonar infinitamente? Ó, oh, lembrando que o Eco Eco, ele não pode se clonar infinitamente quem pode é o Eden, que ele se clona através da fissão binária, aí ele consegue fazer clones ilimitados, agora o Eco Eco, ele se multiplica através da energia, aí a energia se esgota então ele não pode criar clones infinitamente mas vamos supor que e se ele poderia, beleza. Primeiramente, mesmo ele podendo, ele não faria clones infinitos, porque supondo que ele lutaria na terra, a terra não é infinita. Chegou um momento se ele se clonasse, mas não ia caber, entendeu? Porque o infinito ele não acaba, então ele poderia se multiplicar ao infinito nessa suposição aqui. Mas ele não faria porque isso não ia ser um exagero. Mas assim, a gente tem que levar em consideração que ele estaria lutando com sua forma suprema, né? A sua versão evolui de milhões de teóricos no pior cenário possível. Aí você fala, ah, mas, ah, mas Daniel, o Enormossauro Supremo perdeu para um exército de Enormossauros. Sim, são áreas diferentes, né, galera? Porque o Enormossauro Supremo, ele não tem um leque de poderes que daria para ele usar contra um exército. Por causa que eram muitos Enormossauros. Então foi por isso que ele perdeu, porque por mais que ele pôde derrotar um aqui e ali, sendo muitos, eles acabaram dando um jeito de derrotá-lo. Agora, no caso do Eco Supremo, ele tem muitos poderes tipo, ele tem uma super força, tem super velocidade, então ele daria para usar isso para ir destruir os clones cada um de uma vez, tipo igual o Kevin Supremo, né? Com um golpe ele conseguia destruir os clones. E também supondo que o Eco Supremo poderia chegar a uma certa frequência sonora. Ele poderia até mesmo destruir os fones de ouvido, que é o que protege o eco, -eco do som. No caso, o eco-eco supremo ele não seria afetado pelo som do eco, eco normal, por causa que ele já é evoluído, né? Ele já tinha a resistência ao som na sua forma normal por causa dos fones. Mas na forma suprema, ele evoluiu para não precisar dos fones. Ele ainda mantém essa resistência, só que muito maior. Mas o Equac normal sem os fones não foi mostrado mais pelos feitos do Equipe Supremo, né? Que ele conseguiu aí com dois discos destruir um tanque de guerra, derrotar o Kevin Supremo com um fim sônico e com mais um disco ele mataria ele. Então, galera, empresa desembarcar não, né? Equipe Supremo é top e ele conseguiria sim derrotar a sua versão normal com milhares e milhares de clones, podendo se clonar infinitamente porque ele é o Supremo B10 demais. É o Pergunta aqui, galera, do Davis. Por que, depois do Ben se destransformar do Macacarã Supremo no primeiro episódio, o olho dele fica rosa? É porque o Darwin confirmou que ia ser a lore original dos Supremos, né? Que eles iam ter a ver com magia. Porém, isso foi descartado eles fizeram a versão que a gente conhece, né? Que os Supremos são. Uma evolução em milhões de anos teóricos no pior cenário possível, que na minha opinião ficou bem melhor do que serem seres mágicos. O Ziro, ele pergunta aqui, se você tivesse que escolher um alien monstro com o mais maneiro de toda a franquia Ben 10 qual seria? O a gente vê aqui que ele deixa claro que para ele é o Frankenstein, mas para mim, galera, é o Blitzwolf, porque eu acho ele muito da hora em quesito o design dele, principalmente no clássico, eu acho muito massa, e também na história dele, o episódio Lobisbane, um episódio muito marcante, pra mim é ele, o mais maneiro é ele, inclusive. Inclusive eu fiz um vídeo dele, viu? explicando porque a transformação dele foi lenta, beleza? Você não viu, clica aí no card. Ele também pediu aqui, galera, para falar sobre o XR8 Supremo e Ultra Supremo, eles poderem moldar a energia da calda e rodas livremente. Mas que foi ele que fez o visual aí desses dois para pro meu vídeo lá dos Ultra Supremos, parte 2, galera. Inclusive você não viu também, clica aí no card, que tá muito da hora. Aí esses poderes são poderes que eu não tinha adicionado nesse vídeo, mas tá a informação que eles têm. E a pergunta do nosso querido grande homem, né, o Capeco, que eu tive um debate, né, com ele num podcast aí sobre o Alien X, enfim, ele pergunta assim, será que o freio Supremo é menos diferente por causa da reprodução por partenogênese que diminui a variabilidade genética, ou eu tô viajando? É uma pergunta muito interessante, faz sentido sim, porque a reprodução por partenogênese faz com que seja só um indivíduo se reproduzindo, então não vai ter uma variedade genética realmente. Só que a gente tá falando do Friagem Suprema, e pode ser que nos milhões de anos teóricos do pior cenário possível tenha acontecido alguma coisa que pode ter feito né, os necrofrigianos se reproduzirem sexuadamente né, em coletivo. Por causa que no meu vídeo, né, o pior cenário possível do Friagem Supremo, uma das possibilidades que eu dei foi que, ah, os necrofrigianos eles teriam que se reproduzir mais rápido, né, por causa que o pior cenário possível ia ficar complicado eles teriam que reproduzir a cada 80 anos, entendeu? então eles iam se reproduzir mais rápido, aí poderia caber aí uma reprodução sexuada também, ou, né, usar outros meios de reprodução sem ser por partenogênese, mas eu acredito que sim, o Friagem Supremo, ele se reproduz por partenogênese, pelo menos o do bem, porque eu acredito que em um universo, né, o, o, Derek, o Derek confirmou que se fosse aparecer o Friar Supremo, ele ia criar poderes diferentes para ele e também, como a gente sabe, seria o Albido que ia usar, então ia ter uma aparência diferente. Então, eu acredito que esse Friar Supremo do Albido, se ele tivesse aparecido, ele não seria um Friar Supremo que teria parte no nojênese, mas o do bem ele tem. É isso galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!